Me privei da vontade de escrever, de cantar, declamar, de fazer verso, me tranquei no casulo do sofrer e ao invés de voar, eu fiz inverso. O poeta feliz de antigamente, que passou tanta força a tanta gente e hoje tenta ter força e não consegue. O que fiz, nem querendo, hoje eu faço. Estou apenas a ocupar espaço, esperando que a morte me carregue. Até onde aguentei, me fiz de forte. Esperei a plateia se ausentar e na cena final chegar um corte e as cortinas do palco se fechar. O silêncio, o último companheiro, fez presença ali no picadeiro, me abraçou como amigo que ele é e me disse, é triste, mas se acalma. Pega os cacos do riso e tranca a alma e deixa o mundo pensar o que quiser. E num pânico daqueles mais medonhos, eu me vi reprimindo a minha arte. Vi a chave das portas dos meus sonhos destrancando pesadelos em toda a parte. E o rangido da porta do meu peito, ao soprar o destino, trouxe a Eito, ofuscado, um túnel ao fundo da luz. Me arrastei pela réstia que restava e, quando menos pensei, eu já estava a um palmo dos pés da minha cruz. Muito fraco, raquítico num segundo, quase não conseguindo, olhei para cima e de braços abertos morimbundo, vi meu passado gritando numa rima. Ó oh, maldita poesia, me enganastes! E por quê? Porque tu desamparastes do que sem... Eu pedi a mim criou, prometeu um amor e não cumpriu, foi covarde, fingiu que não me viu, deu as costas para mim, me abandonou. Eu vi chegando um malgóis com uma lança, dando o um golpe final, sem hesitar. E o passado que eu conheci criança, dá seu último suspiro e expirar. E para minha visão ser mais completa, vi sair dele a alma do poeta e tomar a dimensão não entendida, procurando abrigo em algum peito, a tentar retornar sem achar jeito para um morto vivo já sem vida. Foi aí que, por arte do destino, do acaso, da sorte ou por magia, eu me vi com a força de um menino. E arrisquei rabiscar uma poesia. Eu não sei se mostrar aos outros devo, Mas surgiram esses versos que eu escrevo, Inspirados, não sei por qual razão, Talvez para provar como a arte é imortal, E que ninguém, nem querendo, Impede a tal de passar por uma ressurreição. Qual a fênix das cinzas, ela ressurge. Não existe limites para a arte. Nada impede brotar quando ela surge. Mesmo sendo em pedra, a pedra parte. Se renova e reflora em novos galhos. E não achando caminhos, cria atalhos para mostrar o poder que ele governa e, portanto, o poeta nunca morre, morre a casca. É isso que ocorre, mas a arte não morre, ela é eterna. Poeta Oliver Brasil, poema Ressurreição.